Como é que foi a história do Zezinho Bonifácio, Mirinho e você nesse processo de emancipação? Olha, Mirinho, ele foi eleitor, cabo eleitoral do Toninho Branco, vereador, certo? E Toninho Branco se elegeu pelo PDT. E aí, com posições políticas, é amigo de Mirinho, vereador favorável, Mirinho vai ser chefe de gabinete de Zé Bonifácio. Nesse processo de emancipação, a gente tinha o Marco Cândido como representante legítimo do PDT para ser candidato a prefeito pelo trabalho que ele vinha fazendo conjuntamente com a gente. Mas o vereador Toninho Branco, Antônio Carlos, né? ele deu um vacilo na Câmara Municipal e começou a se reunir com o pessoal que estava contra Zé Bonifácio para pedir o impeachment de Zé. E eu liguei para Zé e disse, olha, toma cuidado que está acontecendo isso, isso, isso, isso. E aí Zé começou a se calçar. E aí não teve outro jeito a não ser Toninho fechar o PDT. Aí veio para o PFL. Né? Seria o candidato contra o PDT em Búzio e ia ganhar as eleições com facilidade. O vereador por Cabo Frio, certo? Félix, ex-vereador também candidato, quer dizer, enfraqueceu o PDT, a gente ia perder a eleição. E eu disse, só tem um caminho para a gente ganhar a eleição, eu falei para dois amigos meus. Ele falou, qual o caminho? Botar um cara que ninguém conhece. Quem é esse cara? Eu falei, Mirinho Braga, que é neto do meu -sogro. E aí o que, que aconteceu? Eu fui a Cabo Frio e pedi a Zé, Zé, bota Mirinho na prefeitura de Bússio. Você falou que não ia se envolver no processo de emancipação. Mandou a gente se virar, você cumpriu o seu papel, mas a gente não pode perder as eleições. Se a gente disputar as eleições com o Marco Cândido, vamos perder porque ele tem um caminhão de defeito. Se disputar com uma régua, vai ser uma coça, porque tem uma carreta de defeito. Manda o Mirinho pra lá. Aí Zé mandou e eu ficava acompanhando o Mirinho. Ele veio para cá pra... pra ajudar seu... na administração. Certo? E aí Zé começou a dar apoio, mandando máquina, mandando caminhão. E é que nesse processo emancipatório, Zé e Alain Corrêa não se falavam, entende? E aí, porra, a gente, essa breve, é, é, emancipação é política, você não pode ter adversário. E aí eu tive que ir ao gabinete de Alain Corrêa, conversar com Alain Corrêa no Rio de Janeiro. Cheguei lá no gabinete dele. Sem... Ele era deputado estadual. Estadual, líder de Marcelo uhum. Aí cheguei lá... Falei com a recepcionista, queria falar com a Lei Correia. Ela trouxe o assessor de Lei Correia, doutor Campos. Fui conhecer ele melhor que em Bozo como procurador no governo de Toninho. E aí eu disse que queria falar com o deputado, ele disse que era impossível e tal. Eu falei, não, mas serve que é o deputado tá na casa, eu preciso falar com ele, insisti, vai lá e disse para ele que é uma Marreco. Ele foi e falou com o deputado. Aí ela aí mandou entrar. Quando eu chego lá, ela aí estava deitada num sofá, camisa mão comprida, calça comprida e sem sapato. Problemas de aço, Uri. e ele disse, ó, a estou nessa situação aqui, rapaz, todo dia começamos a conversar. E aí ela aí vai e perguntou o que, é que eu precisava. Eu falei, ela aí, eu preciso da sua ajuda. busco precisa se emancipar. Você sabe que Bonifácio manda politicamente manguinhos. Quem manda na parte de Búzios ela é Correia. É, é, é Ivo Saldanha, E você divide com Bonifácio esse negócio manguinho. Você vai ser o homem que vai dominar a eleição em Búzios apoio a emancipação de Búzios, que eu apoio você para deputado na próxima. E aí ele cumpriu o papel dele, passou a ser líder, me disse: "Só temos que ser inteligente. Não vamos excluir Solange Amaral que tá no processo de Búzios com um Tamboim". Falei: "Não, ninguém quer aparecer não, quer emancipar e deixamos Solange Amaral junto". Entendeu? E aí só tivemos um voto contrário de uma deputada do PT. E aí ganhamos nossa legislativa. Antes disso, a gente fez uma a aproximação de aí com Bonifácio, levamos a aí no centrinho, Bonifácio recebeu de graça aberto mostrou toda a estrutura do centrinho, certo? Passado um tempo, Márcio Correia, encontrou com Bonifácio na praia, na praia, pediu desculpa, perdão por tudo aquilo que tinha acontecido. Segundo, Márcio me falou e eu, como cumpri, eu como companheiro de Alain Corrêa, cumpri minha responsabilidade no processo político, aí eu não veio e Março veio, como está data. Eu abri o começo de Março em Manguinhos, Entendeu? E jogada política, né? Habilidade. Sempre buscando o melhor para o Nada buscando para mim. Eu não pedi a Lei correr me dá uma portaria na Assembleia, me dá isso. Não. Eu buscava o melhor para a cidade. E eu faço isso até hoje. Eu fui chamado agora, recentemente. Essa, você sabe que o o progresso, traz de tudo, né? É questão de praia. Eu sou presidente da Porra de Associação Protetora do Afloramento Rochoso do Eu já tentei por dez vezes marcar uma audiência com o secretário de meio ambiente, eu não consigo, de Búzios. O garoto é arrogante, é ditador. E agora está aqui próximo a uma invasão a acontecer. E Eu fiz uma matéria que está no Búzios Notícias, ele me respondeu me chamando de inconsequente, me chamando disso, chamando daquilo. Agora, pelo meu atos, você veja bem que o meu exato foi sempre agradável e legais em favor de Búzios. Enquanto eu brigava pelo processo de emancipação de Búzios, ele está mijando nas fraldas. Enquanto eu estava defendendo o Costão Rochoso, ele era fiscal da Prefeitura Ambiental e deixou as obras prosseguir. Então, porra, ele não tem o que falar de mim, mas eu não dou resposta para ele, porque a resposta vem do próprio povo, que está vendo o trabalho dele e do governo dele. Eu me torno uma pessoa antipática para quem governa. Para o povo, não. Mas, infelizmente, eu tenho uma dificuldade nas urnas, porque o povo é cultura, o povo não está apto a votar. Ele vota na propaganda, ele vota no me dá, me dar. e eu nunca dei nada. Eu dou a minha, a minha competência, o meu conhecimento em prol da cidade. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho fé em Deus que esse povo ainda vai chegar a um patamar de saber separar o trigo do joio. Né? Eu sempre disse e continuo dizendo: eu desafio qualquer político para falar mal de mim. Eu dou meu CPF para todos eles: 488-508-537-34. Tem endereço fixo, certo? E eles não encaram porque não tem. Você vê que hoje na cidade, né, aproveitando o gancho, você vê que o maior problema da cidade de Búzios é saneamento básico, né, e segurança. Mas nós temos, mas nós temos uma empresa que te vende água e tem a obrigação de recolher a água servida, e o município não age. E você vê o esgoto minando, jogando na praia, e a gente está brigando, lutando, buscando o poder público federal, o Ministério público Federal, tentando conciliar as coisas, tá certo? Então a gente continua fazendo o mesmo papel diante, sem agredir, mas sempre alertando, falando. E as pessoas às vezes não entendem, não entendem. O processo político é assim, eu não quero o poder para mim dizer que tem poder. Porque o poder está com quem tem informação. Você entende? Você veja, nós, nosso país, nosso país tem aí 76% de sua população de miseráveis Recentemente aí você viu aí um induto, você viu um induto dado a um político pilantra, o Silveirinha. Mas aquela senhora que roubou o chocolate no mercado, o ministro Nunes, o novo ministro Nunes, colocado pela direita, manteve a condenação daquela mulher. O presidente não tomou posição nenhuma. Aí eu te pergunto, você sabe quantas pessoas infelizmente são obrigadas a roubar? para não ver o filho passar fome para não morrer de fome nós estamos num Brasil grande são 76% da população em estado de miséria graças a Deus a gente está nesse contexto territorial mas a situação aqui é diferente né? graças a Deus a geografia nos proporcionou a ter uma vida saudável ter o mar, pescaria a gente se alimenta e esse povo não tem certo? então a gente se revolta sempre contra a injustiça social. Esse é o meu trabalho. Eu não posso